hein, meu povo? Tô aqui gravando esse vídeo para mostrar para uma aluna minha, a Tia Beth, uma aluna que eu amo muito, como que ela entra no WhatsApp dela pelo computador, tá, Tia Beth? Então vamos lá, vou ter que postar aqui no YouTube e no Face porque eu não consigo enviar um vídeo no WhatsApp muito grande, né? É até um... Um, dois dois uh, minutos ali que eu consigo enviar Mais do que isso, não Então, como o vídeo vai ficar meio extenso Então, eu vou postar aqui no YouTube E aqui no Facebook E assim, vocês que não sabem, né? Outras alunas minhas podem aproveitar também Então, como que a gente vai fazer? Primeiro, vamos no computador E vamos... Eu já tenho aqui, né? Salvo, mas eu vou mostrar desde o início Vamos no computador e vamos colocar WhatsApp, bem na web, tá aqui, ó, WhatsApp na web, ó, vocês estão vendo aqui? Aí a gente vem no WhatsApp da web, ó, vai te dar esse negocinho aqui, ó, esse QR Code, né, que eles falam, QR Code aqui pra você ah, acionar. O que que você tem que fazer agora? Larga o computador e vai pro teu celular Abre teu WhatsApp ali E aqui nesses três pontinhos Você vai ali, ó Aqui tá, ó, o WhatsApp da web Clica ali Apareceu esse quadrado aqui com esse negócio Indo pra lá e pra cá Aí você vai vir com esse quadrado E colocar no, no, na tela do teu computador Pronto, só isso o teu computador já tá conectando ao teu WhatsApp Olha aqui, já tô com meu WhatsApp aqui E aqui eu venho, ó tia Beth aqui, ó E aqui eu venho e acho todo mundo aqui Acho todo mundo aqui E aqui eu posso vir, tia Beth, ó Tô aqui no grupo Aí eu vou vir aqui no grupo E achar os moldes que foi postado Vou achar aqui todos os moldes que foi postado pelo computador, como é que eu faço isso? Eu venho aqui, dados do grupo Olha aqui, dados do grupo E venho aqui, ó, tia Bete, ó, mídia do grupo E vou em documentos Ó, fui em documentos, abriu todos os documentos aqui Todos os moldes que estão postados no grupo, tia Beth. Aí você vai vir aqui, ó Tá vendo aqui, ó? Aqui nessa flechinha aqui e vai salvar um por um A senhora vai clicar aqui para baixar Ó Tá aqui, ó Baixou aqui Tá vendo, tia Beth? Baixou aqui, a senhora vem aqui mostrar a pasta Tá aqui, ó Em download Aí o que, que a senhora faz? A senhora pode pegar e já ir criando a pasta Depois dele tá aqui A senhora vai aqui no início do seu computador Nova pasta Ó, pode colocar, ó Vamos colocar pijama Pijama Pijama E daí tudo que vai baixando, a senhora coloca aqui na pasta Vamos lá baixar mais um, tia Beth? Vamos lá Já baixamos esse pijama aqui, agora vamos baixar o M Tá ali Eu vou ali Mostrar pasta Ó, ele tá aqui A senhora só pega e arrasta pra pastinha que a senhora criou tá aí quando a senhora acabar de baixar todo o pijama isso a senhora vai baixar um por um quando a senhora acabar de baixar que a senhora fazer esse processo com todos os modos do pijama a senhora vai começar a baixar outro modelo porque esse grupo são dois modelos e a e mais modelos especiais né aí caso a senhora já tenha né como a sua amiga já falou que já tem o whatsapp na no seu computador então, a senhora vai lá no Google Drive, na internet, né? E eu já tenho ele guardado aqui como meu favorito. Mas se a senhora ainda não tem, a senhora vem e coloca assim. WhatsApp da web, né? Esse aqui, ó. Ó, WhatsApp da web. Aí vai aparecer essa opção aqui para a senhora. A senhora vem, clica ali e daí já vai entrar direto no seu, no seu a, WhatsApp. Se ele já está logado no seu computador, ele já vai entrar direto, tá bom? Então é isso que a senhora tem que fazer A senhora já vai estar tá aqui A senhora vai lá nos grupos que a senhora está Vem aqui dados do grupo, né? Mídia do grupo e documentos Que os moldes vão em forma de documentos Então a senhora, vamos dizer que a senhora vai Acabou de baixar o pijama, a senhora vai baixar o vestido frente única Vamos lá Tá aqui, vestido frente única Mostrar pasta, tá aqui, ó então a senhora vai criar outra pastinha para o vestido Frente Única Ó, vestido Frente Única E assim os moldes da senhora vão ficar certinho, um atrás do outro Quando a senhora for abrir vai ficar assim em ordem, entendeu? Olha aqui ó, pasta do vestido Então cada molde a senhora vai baixar na sua pastinha, ok? Então aqui ó, vou baixar mais outra do vestido Ó, vamos ali mostrar, ó, tá aqui. Então, a senhora vai ah, manter o botão direito ah, apertado e vai trazer o molde pra dentro da pastinha do molde que a senhora criou. Entendeu, Tia Beth? Espero ter ajudado. Beijos, fique com Deus. Tchau, tchau.